Foram 12 semanas e 90 dias, 7 horas da manhã, dois comprimidos, infalível. Cheguei em São Paulo, fiz um PCR com 19 doses, zerado, zerado, dando até que estava o Tinha indicação, daqui a três anos, um retransplante. Eu estava preparado para o retransplante já. Não sei se ia aguentar com 64 anos hoje, mas eu tenho uma palavra simples para dizer, gratidão. Eu tenho que agradecer de joelho, todo dia, ao SUS. Vivo numa cidade que eu amo. Hoje, Deus está em festa. Hepatite tem cura. Então, o principal é você saber que a vida é melhor que tudo e não desistir.